Como acelerar o vídeo no Sony Vegas Vamos lá para mais um tutorial básico Para você que está começando Tenho aqui já o vídeo eu Só vou tocar ele aqui para vocês verem onde pro do mercado pago Não precisa de celular. Aí eu vou clicar aqui no vídeo Selecionei ele Aí eu deixo a tecla CTRL do teclado apertada, Fico segurando ela. E só. Vou diminuir aqui, ó. Ali embaixo ele aparece, ó. 130, ele vai diminuindo. Vou colocar aqui... Ah, 200. Pronto, agora eu vou tocar ele aqui pra vocês verem. Ponte pro do mercado pago. Não precisa de celular. Não precisa de em banco. Plano de dados grátis. Não precisa pagar a internet para usar. Imprime comprovante e sem mensalidade. bem simples, sem segredo nenhum se você quiser desfazer, você só dá um CTRL e a letra Z Agora, fez demais, que ele até tirou o vídeo aqui aí para você para você você deixar o vídeo um pouco mais lento você faz ao contrário, deixa a tecla CTRL apertada e aumenta Ó. Eu que vou colocar a 50%. Vou tocar aqui. Onde, Brudo? Aí ele diminuiu a velocidade. Sem segredo nenhum. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like. Se inscreva aí no canal. Que vão ter várias dicas para você que está começando. Do Sony Vegas. Valeu, pessoal! Chegou a hora do jabá. Ponte pro do mercado pago. Não precisa de celular. Não precisa de conta em banco. Plano de dados grátis. Não precisa pagar a internet pra usar. Imprime comprovante e sem mensalidade. Aproveite o super desconto de 420 reais. eu disse 420 reais, usando o código ou clicando no link na descrição do vídeo.